Olá, amigo internauta, leitor do Diário de Suzano. Esses são alguns dos destaques do dia que poderão ser acompanhados na edição desta terça-feira do Jornal Impresso. Vamos começar com a editoria local. As fortes e volumosas chuvas que vocês devem ter acompanhado e que caíram na tarde deste domingo do dia 29 provocaram alagamentos em vários pontos do Alto Tietê. As proximidades das estações de trem de Ferraz de Vasconcelos e de Poá ficaram alagadas. Houve até carros debaixo d'água. Você consegue acompanhar alguns casos e alguns vídeos nas nossas redes sociais. Em Poá, as inundações deixaram um prejuízo de 8 mil reais de mercadorias em um comércio na cidade. O município registrou um volume de chuva de 46 milímetros. Já na editoria regional, o programa de castração gratuita em Ferraz já atendeu mais de mil animais desde o mês de novembro de 2022. A ação é gerenciada pela Secretaria de Meio Ambiente e levou procedimento cirúrgico para cães e gatos sem raça definida e animais errantes. Já na Editoria de Esportes, saiba tudo sobre os preparativos de Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians para mais uma rodada do Campeonato Paulista. Continue nos acompanhando nas redes sociais e no portal do Diário de Suzano.